Felinhos, together, é? mais um dúvidas de oficina para vocês. O último foi aquele episódio inédito, onde o padre... Quer se apresentar, padre? Não precisa. <risos> então tá bom. É isso aí, Target Race, o contato tá aqui embaixo. Deixa a sua dúvida aqui nos comentários. Quem sabe ela pode ser a próxima. Aproveita, vê a playlist aqui de todos que a gente já fez. Vai que a sua dúvida já foi respondida também. E eu selecionei as perguntas que aconteceram antes do padre se apresentar. Porque no padre, quando a gente se apresentou, a dúvida que teve lá foi o porquê do padre. Mas isso aí, depois a gente conta que é um outro é um, é um negócio. Fica pro próximo, que esse vídeo aqui eu tenho um negócio a mais também, senão vai ficar muito longo. Aí no próximo a gente fala o porquê do padre. E, bom, é isso aí. Então, deixa os comentários aqui e vamos aí. Posso ir pra... Você, quer, você acha que eu deixo a, a biqueta por último? Ou bônus? Posso. E vamos, posso. vamos então na dúvida da galera, pra começar? Vai. Então tá, vai. vai. Vai. Então, eu vou começar com... Pelo começo. Então, ah. É de lei, né? É de lei, né? Vamos lá. Lúcio Guimarães. Colocar lâmpada de LED em motos que são halógenas Estraga algum componente? baterista estator ou algo do tipo? Salve Durva e padre. Oh, geralmente não. Porque quando a lâmpada é de LED, ela tem a potência um pouquinho menor do que a lâmpada halógena, hum. tá? então vou dar um exemplo, é, você pega é, uma lâmpada H4 que nas motos de alta cilindrada, né, ela é 60 watts no farol alto 55 no farol baixo, certo. quando você compra uma H4 de LED ela é 35 por 35, então, então ela é bem menos do que a lâmpada original, Aí não prejudica em nada. Esquentar menos também, então o vidrinho também de boa. É, então agora se coloca a mais, não pode. Então, por exemplo, a moto usa uma lâmpada é, de 50 watts. E você compra uma lâmpada LED de 90 watts. Já era. Não pode, porque vai acabar com o sistema de carga, né? retificador, estator. Tá? Até a fiação pode não aguentar. Então não pode. Mas geralmente lâmpada de LED tem menos... Potência, Então, não estraga não, pode usar. Tá, Só toma bom. cuidado, tem algumas lâmpadas de LED muito ruins no mercado. tá? E elas têm um sistema para dissipar calor, hum. que na moto não funciona tão bem, porque Tem a carcaça do farol que fecha, uhum. então o dissipador de calor fica trancado dentro não da não carcaça. Não vai dissipar nada. E não consegue dissipar e aí retém esse calor tudo lá dentro e derrete a carcaça do, do farol, uhum. não derrete a lente, derrete a carcaça, então toma cuidado e tem lâmpadas que o dissipador é tão grande que não cabe na carcaça do farol. Aí você tem que dar uma adaptada e colocar ele pro lado, tô ligado. Aí o pessoal pega e fura a carcaça, só que aí começa a entrar água, aí eu não recomendo. Tá, então... e se caso você colocar um, um pisca de LED e era antes normal e ficar piscando mais rápido é o um relézinho, não é? É, tem que colocar um relé que aceita é, a potência do LED. Tô ligado. É isso, Não, porque a gente teve que fazer uma, uma dessa. Maravilha. Próximo? Vai. vai. Vai, vai. Bom, Mr. Fettling. Tem pegadinha. Felhas pergunta. O óleo do motor precisa chegar na temperatura de funcionamento para ter a viscosidade correta para a lubrificação? Assim como o óleo de freio, que também funciona corretamente em uma faixa de temperatura, e o óleo de susto também precisa dessa faixa de temperatura correta, é possível de algum dano caso a suspensão esteja fria? É possível sobreaquecer o óleo numa estrada muito irregular. É possível sobreaquecer o óleo numa estrada muito irregular, por exemplo, quais seriam os efeitos de cada lado? Abraço e álcool. um monte de perguntas. 12 dentro de uma. Vamos... O óleo do Não motor sei se eu pulei você... alguma, ele falou de fluido de freio, de suspensão e de motor. Isso, o óleo do motor precisa é estar numa temperatura ideal para... Então, óleo de motor. Tá? Hoje, a gente usa óleo multiviscoso, por isso que tem o primeiro número, a letra W e o segundo número. Corretíssimo. Então, ele tem uma viscosidade a frio, que geralmente é menorzinha, então ele flui muito bem né, com o motor frio porque ele já está esperando essa partida a frio do motor, então ele flui bem melhor para proteger. E tem os e... olhos que estão nas câmaras? Sim, nas piscininhas. Ah, velho! <risos> e depois, né, quando o motor esquenta, ele usa o número depois da letra W, né, que é o 30, 40, 50, né, cada fabricante usa um. O primeiro número também muda, né? Tem 5, tem 10, tem 15, tem 20. Mas é assim. Quem precisa do aquecimento no motor, tá? No caso de óleo de motor. São as peças de metal. porque Todo motor tem folgas. Folga no pistão, folga na biela, folga de válvula. Folga nas hastes das válvulas. Então... É, com o calor, essas peças se dilatam, tá? E ocupam essa folga. Então, o óleo precisa garantir né, que o metal não vá ter atrito contra outro metal. Certo. Ele precisa formar uma película, uma coceira no nariz do inferno. Vai, vai, vai, vai. <risos> e aí? Aí... É, agora até perdi, ó, ficou coçando tanto, mas eu perdi o que eu tô falando. <risos> mas vamos lá. Então, ó, no motor, quem precisa de um pouco de aquecimento é o metal. Hum. Tá? Então, o motor <risos> deita, precisa. Mas... <risos> é. Então, se você puder ligar a moto e deixar ela um pouquinho ligada, só para o óleo circular um pouquinho, depois não precisa ficar 5 minutos com ela lá parada. Você pode deixar ela. Um minutinho parada e depois já sair com ela Você sabe que tudo você já falou, né? Sim, porque aí ela então, você você vai sair dando aí. limitador Sim. Né? Sai tranquilo, já vai andando, ela vai aquecendo Entra na temperatura ideal de uso E pau, porque as folgas se acomodam O óleo já atinge uma temperatura legal que vai usar o segundo número né? E aí, pau Isso é o óleo do motor Certo tá? Então, um pouquinho de aquecimento fluido de freio. O fluido de freio né, ele luta contra a temperatura. Posso só fazer uma observação? você tem dúvida, a gente falou isso tanto do que é cada número Eu acho que é um dos primeiros dúvidas da oficina depois esse negócio que ele explicou, ele explicou num outro também de óleo e a gente até fez um, um unânime aqui que é o seguinte vou dar o um exemplo das ex 6 vamos supor a hora que a gente liga a moto, ela tá lá não apareceu na, na temperatura, a hora que ela entra com 40, vamos supor na pista a gente deixa chegar até uns 85 para sair, fica da hora. Mas vamos supor, você está saindo da sua garagem e tal, deixa chegar até um, um traço. Às vezes tem moto que é traço, é, apareceu o primeiro 40 lá no painel, 45 de temperatura e tal. Que aí mais ou menos é, já está pronta para sair, porque existe também um delay, porque muitas vezes isso não é a temperatura do motor, a temperatura da água, né? Que... É a temperatura da água, tem as motos de refrigeração é. líquida, mostra no painel a temperatura da água. Então, quando já apareceu começou a aparecer a temperatura da água ali, seja um traço, tal, não sei o quê, já tá legal para você poder fazer o seu percurso urbano, ou vai encontrar com os número do posto para fazer a serra e tal, não sei o quê. Na pista, deixa a temperatura da água chegar dar aos 80 graus, tá bom. Pode ir. Lá. Parou. Sossegou. Tá. <risos> o fluido de freio, ele é inimigo, vai, da temperatura. Então, a gente fala que o fluido de freio tem o ponto de bolha, que é o ponto de ebulição da água, vai. Então, vou dar um exemplo aqui, não é real, vou dar um exemplo fictício. Coceira no outro agora. É... <risos> vai. Então, vamos supor que um, um fluido de freio tem 250 graus de ponto de bolha. Então, quando ele atinge 250 graus, ele ferve, igual a água que a gente deixa lá no fogo na caneca. Tá? E cria aquelas bolinhas que cria na água, na caneca que está no fogo lá. tá? Então, essas, nós já falamos disso, essas é bolinhas de ar são comprimíveis, deixa o freio borrachudo. Uhum. Quando o freio né, esfria... Volta a ficar bom. Né, essas, é bolinhas, sobe, por essas bolinhas vão para o reservatório, o reservatório devolve óleo para o sistema e o freio volta ao normal. Porém, o ponto de ebulição... Diminui. diminui, fica mais rápido esse efeito de borracha. É, então, é, se começar a esquentar demais o fluido de freio e falar, pô, toda hora tá fatigando o meu freio, tá baixando o manete, procura um fluido melhor, tá? Depois do fluido melhor, uma pastilha melhor ou um sistema de pinça, disco, melhores. Sim. Se tá usando num limite que, para nossa, já coloquei, né... Um fluido bacana, um 5.1, coloquei uma pastilha sinterizada e ainda baixa. Aí precisa procurar um sistema de freio mais eficiente. Boa. Um disco melhor, uma pinça melhor. Uma bomba. Uma bomba. Mas isso já é, acho que, uso... Extremo. Extremo, corrida. Sim. Tá? Outra, suspensão. suspensão. Mesma coisa, eu acho, não é, Padre? Assim, ah, quanto mais vai esquentando, mais a gente usa mais né, forte. A gente luta também para que ela não esquente. Acho que nós já falamos isso, tem aquela suspensão que o tubo interno é preto, tem aquela suspensão que o tubo interno é dourado, né, aquilo lá é um banho, lá é um parece uma cerâmica aquilo, que é para justamente tirar o atrito e se tira o atrito não gera calor, se não gera calor não aquece o óleo, não altera a viscosidade, então, Nossa, de novo, hein? você vê que virou um cacuete. <risos> Se então, tem um, é, desculpa até te cortar, no vídeo que a gente faz a revisão da 10, que você explica da Harley Davidson lá que tá montado ao contrário, que tá o Jojo e não sei o que, ele explica um pouco disso aí. Se você quiser tirar essa, essa dúvida também, não tá na dúvida da oficina, mas tá no vídeo da Target. Manda, manda, manda. É espirro nariz? Não? Nada? então vai. Então tem isso também. Vai, vai. Vamos passar. Meu dúvida então, que então. vai ter os caras e vai começar a ficar tá <risos> <risos> Mas fala aí, Flandre, das tá então, a suspensão, muito rapidamente, tá, aquece. Então, você anda, né? Você acha que, às vezes, ah, aqui não tem buraco, mas né? só Lombada, a, pessoa não bombada, a pessoa não é. do asfalto já faz ela trabalhar, ela vai gerar atrito e vai aquecer. E altera a viscosidade. De novo, se tem um bom óleo, né? uma qualidade vai, garantida, um óleo bacana... Né, geralmente um óleo sintético Então você tem assim você tem uma mudança grande de temperatura por uma pequena mudança de viscosidade uhum. Quando você põe um óleo muito vagabundo Então você tem uma mudança grande de temperatura E uma mudança grande de viscosidade Sim. Então a moto fria se comporta de um jeito E quente é totalmente diferente Fria a suspensão tá uhum. eu vou falar. E quando esquenta de outro jeito Tá, se você usa um óleo melhor, 100% sintético, uma marca bacana, aí né, você garante né, uma suspensão mais eficiente com uma gama maior de temperatura, com uma diferença maior de temperatura. Sim. É, ele não, não é que na verdade... suspensão traseira, né? Não, não, não. amortecedor não, só a dianteira. Tá. Mas o que eu posso concluir, filho, é que é assim, em relação motor, dá esse periodinho aí, um minuto na garagem para você poder ficar tranquilo, Freio e suspensão, não tem essa necessidade de aquecimento, pelo contrário, quanto mais você usar é pior, né? não que você não tenha que usar os freios e suspensão, mas assim, <risos> é, não tem essa questão de ter que aquecer para você usar, né? e então só divertir, eu acho que é, estava com essa dúvida de ter que aquecer suspensão, ter que aquecer freio, não tem. Agora, teria que aquecer um freio, por exemplo, se você colocar a pastilha que eu uso lá, a Potenza Cerâmica, e vai sair para um track day, por exemplo, não andou ainda com a moto, você tem que aquecer uma, duas voltinhas lá, segurando o freio, dando uma trabalhadinha para poder ter um freio bom, né? Ou se você usa uma carbono, enfim. Fora se você usa uma pastilha sinterizada, não tem necessidade nenhuma de aquecer freio. Certo, Padre? É isso aí. São as necessidades especiais. É. Né? Um disco especial de carbono, disco de freio, É, aí. precisa de temperatura. Uma pastilha especial precisa de temperatura. Agora, motos de uso aí no cotidiano, no dia a dia... Não há necessidade. Aliás, posso fazer até um... É... Eu vi umas Vezra lá na Potenza. Oh, se você... Na Potenza, ah, não na Mutec. Muteca, desculpa. Ô, oh, Feliz, é o seguinte. Aliás, se você quiser pastilha de freio, Potenza que eu uso, tem Vezra. Não sei se tem pra todo mundo, mas eu, quando eu falo no estoque eu vi. ó oh, a Mutec <risos> é minha parceira. Através da Target com o Lio, você vai conseguir ter a pastilha, beleza? Maravilha. Vamos pro próximo, Padrelio. Pode? Vai. Vai. O João Paulo, hashtag Padre se já se apresentou, porque isso é o Já foi. É padre porque padre. E colocar aqueles alongadores de braço, de embreagem, para deixar... compre um aqui, ó, luxo. Para deixar ela mais macia no acionamento. Aumentando a alavanca, prejudica algo? Ah, Não, funciona. Tá? É... O que ele está falando é esse bracinho aqui, ó. Hum. Tá, ele coloca um alongador nessa alavanquinha nunca vi sim tem vende é como um acessório é. tá então vem um alongador para essa alavanca então você fica com um manete um pouco mais molinho tipo hidráulico é fica mais maciozinho tá tá funciona não prejudica é. toma cuidado que se você alonga demais demais é o cabo né, para acompanhar. Dá aquela entortada e fica Entorta e fica raspando no parafuso de ajuste. Exato. Aí ele quebra. Hum. Tanto é que tem alguns acessórios que vem essa alavanquinha bem grande para deixar bem macia, vem um novo suporte pro cabo, Bom. que direciona o cabo para aquele ponto mais longo vai da alavanca. Então toma cuidado, que tem gente que faz isso em casa, tá um suportezinho, coloca, aí exagera. Aí o cabo quebra, porque ele fica esfregando. Onde termina, sabe, a capa do cabo, que tem o parafuso de ajuste? Ele fica esfregando e quebra. Sim. Tá. Então, não pode exagerar. O pessoal que faz, as empresas que fazem né, um pouco mais longo, eles fazem o suporte que direciona o cabo para ficar, ficar... ficar retinho, para tá. ficar tá. então toma cuidado com isso, mas pode usar que funciona sim, fica legal. Eu porque, padre, vai ficar pro próximo, né? É, sim vai. É, vai, vai. Vai ficar pro próximo, porque padre não vai dar, Beleza, vamos lá. Próximo, porque, Padre <risos> Salazar, Durval e Padrelho. Tenho uma MT09 e uso no meu dia a dia. E no meu percurso eu ando 200 a 200 a 400 metros numa rua de terra. A curto e longo prazo, isso vai danificar alguma coisa na minha moto? Devo me atentar em algo? Sempre andando muito devagar, menos de 20 km por hora, provavelmente. É, tiquetinhas. E tem hashtag do Pato Cê mas você se apresentou. Então, a Terra, a MT, né, não é não. uma moto para isso, mas ele falou que anda bem devagarinho. De boinha. né? Então ele não vai lá né, fazer um motocross com a MT, tão perfeito, ele está fazendo uso correto quando ele chega na terra, que é bem devagarzinho. O que vai acontecer? A terra, quando está seca, solta muito pó. Hum. Então, o filtro de ar precisa ter um pouco mais de cuidado. É, a transmissão, né, a relação, a corrente coroipinhão, como vai aquele pó de terra, precisa de um pouco mais de cuidado. E, todo geral, vai rolamentos... Tudo que o pó chega, ele resseca a graxa. Onde ele entra em contato com a graxa, ele resseca ela. Então, os pontos de lubrificação precisam de uma tensão maior. A transmissão final, que é a relação, precisa de uma tensão maior. para E o os guarda-pó guarda da bengala já vai fazer a função, né? Sim, eles estão lá para não deixar o pó chegar no retentor. O filtro de ar vai dar aquela, vai dar aquela animada. Vai precisar de uma tensão melhor. Uhum. tá? Mas... Como ele falou, ele não está né, fazendo cross na terra. Com ah, mas mesmo asalto. assim a relação vai, né? É, mas é só cuidar. É só lavar com uma periodicidade maior. E já era. Né, lubrificar bem. Tá aí. Pau. Acabou. Tá? Beleza. Pode usar tranquilo, ele está fazendo uso certinho. Maravilha. Próximo. Vai. Jean Carlos. Fala, Durval. É para mim, então. Não falou você? Cara, tem uma Ninja 400 e roda bastante garupado. A patroa e eu pesamos juntos em torno de 170 kg. Recentemente, o morcedora traseiro estourou. Meu mecânico falou que estourou porque o morcedor estava na regulagem 3, quando era para usar com, ga... usar com garupa no nível 5. Meu mecânico tem razão. É... Tenho que usar em garupado nível 5, porém não gosto porque ela fica muito desconfortável nesse nível. Eu vou fazer uma pausa aqui, que depois eu fiz um outro comentário, mas vamos aí. Eu, eu, é, blá, blá, blá. eu acho que questão de nível não não influenciaria para estourar o amortecedor, porque o nível que a gente imagina numa Z400, ele vai dar pré-carga de mola. Isso. Pré-carga de mola não hum, vai mudar muito a questão do drone, porque não tem retorno de compressão, então o droga vai continuar funcionando. A mola é, vai ficar o... mais rígida e aí vai fazer esse... O que o mecânico dele... Talvez ele fique não tão rápido. Se referiu, é que às vezes, né, você deixa para ter a moto um pouco mais confortável, uhum. mesmo usando com garupa, você deixa a mola mais soltinha. Uhum. Menos carga, né? menos É, aí acho que o hidráulico força mais lá dentro, né? Aí não, ela pode ficar batendo o fim de curso. Uhum. Então quando fica socando o fim de curso... Que né? na hora tem até Você... aquela borrachinha pra dar aquela segurada, né? Isso. É, os amortecedores originais, a maioria tem também. Tá. tá. Tá. Então, fica socando o fim de curso, a probabilidade de estourar o amortecedor é maior. Caraca, então tá. Então esquece o tá. que eu falei. Então, se não acontece isso, se ele fala, não, mesmo com garupa, jamais deu fim de curso, aí não tem o porquê. É, o mecânico dele tem razão, se está batendo o fim de curso, né, se tá socando o amortecedor. Eu achei que era mais estourar por causa do hidráulico, muito rápido, sei lá. É... Ela? Vai ter um o boninho, movimento, cara, é, né, muito longo, né, e rápido. Né, ele dá aquele movimento rápido, então ele troca de pressão, né, as as câmeras que tem dentro do, do amortecedor muito rápido e pode estourar uma uma gachetinha, né, que é o retentor lá. Então aí é legal realmente dar carga na mola. Se não acontecia isso, é porque tava na hora de estourar. E ah. aí ele fez uma outra pergunta... Vou continuar. É, fez, fiz o serviço de recuperação do amortecedor traseiro, da N400, o preparador falou que esse serviço deixa... Ó, ele fez o serviço de recuperação do amortecedor traseiro e o preparador falou que esse serviço deixa o amortecedor melhor e mais resistente que o original. Isso é verdade? Por quê? Aí ó, a gente vai voltar para a pergunta anterior na suspensão dianteira. né? Então, isso pode acontecer, é, por quê? O óleo. Ele põe um óleo de melhor qualidade. Boa. Tá? Então, o amortecedor de produção em série, né? às vezes não usa um óleo tão de ponta. Uhum. Tá. Quando o preparador pega o amortecedor, ele Faz fala, um olha, eu vou usar o melhor que tem. Sim. Então, pega um óleo 100% sintético, Tal, e aí, aquilo que eu falei da suspensão dianteira serve para a suspensão traseira. Mesmo com uma mudança grande de temperatura no amortecedor, a variação de viscosidade é menor. Então, se ele usou um óleo melhor né, e uma boa gacheta, ele melhora o funcionamento do, do amortecedor. Tá? Então, também está correto. Bacana. Pode deixar, então... assim melhor do que ele era original. Bacana, bacana. Padre Lio, eu vou abrir essa aqui para fazer uma observação. Posso? Vai. A, gente já fez as cinco... vai? Vai. a gente já fez as cinco perguntas. E eu queria que você colocasse o seu parecer, porque daí fundamenta muito melhor e deixa 100% válida a observação. Eu vim nessa etapa de novo e aconteceu com a minha moto que a gente tocou o bico. Certo? E O negócio é o seguinte, filhos. E isso muito mais para a galera que vai entrar aqui. É... Eu vejo, galera, calibrar pneu tal, tá, tá. o cara vai lá, desosqueia a tampinha, não, vai aí, porque, pô, vou ter que calibrar de novo, caraca e já é. Em 2014, é, eu tinha a minha 7.5 ainda, eu não tava aqui com vocês, num, num, independente, a minha válvula deu um pau no meio do treino, e eu cheguei, né, no bico de pau, a hora que eu entrei, o pneu deu uma dobrada nervosa, eu saí para fora, fui na grama, encostei a moto, o pneu começou a murchar, Aí, saveirinho até o box, e a válvula tinha dado uma merda, e eu tava sem a tampinha no bico. E aí eu aprendi no decorrer, na correria, coloquei de volta aí, e beleza, troquei uma válvula também. É, essa etapa teve um outro piloto também, teve problema com o pneu de arrancar pedaço e tal, porque andou numa calibragem menor do que devia, por conta de um problema na válvula também. Tava sem a tampinha? Tava sem a tampinha. E a minha, eu vou agora usar eu de novo. O que, que aconteceu? Eu já tinha falado pra você que ela tinha dado uma murchada do outro treino tal, e tal, a gente achou que era a válvula. Porque chegou em casa o Fabião, o Fábio, meu vizinho, falou assim: Ô oh, meu, tua moto tá com o pneu no chão. Tava no chão, no cavalete e no chão, sabe? Eu deixei só no traseiro. Falei, caraca, né? Aí, peguei a minha e então tal, enchi. Falei, puxou, falei, show, então, pneu no chão, mano. E falou, ó, leva, pega as válvulinhas, fala com o Jojo, já vamos trocar na etapa, e beleza, trocamos a válvula lá, tá, não sei o quê. É, do sábado para domingo, ela perdeu 17 libras. E geralmente vai, perde, vamos falar, 10, 8. Porque trabalhou numa quente, 80 graus, tal, vai ficar frio. Não sei quanto perde, eu sei quanto ganha, não sei quanto perde. Mas, padrão... Não, Deus, mas é muito grande a diferença. É, grande. Ninguém, velho. Calibramos, fomos a pista. Tanto é que tem a, quem viu a corrida dessa etapa, Eu, o Luiz tem verificado o meu pneu toda a etapa. Até, até tem dado sorte, vou até falar pro Luiz fazer todas. Tipo, porque toda vez que ele tá lá, tá, tá, tá, tá, dando, tá dando boas corridas. Então, pô, da hora, Luiz, obrigado. E ele perguntou, pô, tá com mais do que o normal, normal? E eu falei pro para pra gente soltar um pouco mais do que a gente usa, porque lá sempre fica parado, então a gente deixa no jeito. Do que sair do jeito que eu gosto e ir lá perder mais, né? Então tava, tal. E fiz a corrida numa boa tal, não tô sabendo da, da, da válvula, o Chó também não, não resolveu e não falou, porque você sabe como é que né? vai dar merda, porque até então você tá ligado, né? Aqui entra num túnel, né? Entra num túnel muito louco. Então, beleza, fiz a corrida, luxinha e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei aqui, fim do dia, eu falou assim, ó oh, meu, leva lá, vamos fazer a, a troca. A gente colocou o 90 graus de novo, o biquinho, porque... O fudido não era mais a válvula, era dentro. Não é? Acho que a válvula já não estava dando aquela, aquela pressão. Demorei oito horas para falar mesmo um, um negocinho assim. A questão é, filhos, a tampa salva a sua vida. É isso que eu quero chegar. Por quê? Porque a válvula, às vezes, numa pressão, correndo, tal tá o pneu dobrando o caraco, pode acontecer de escapar ar da válvula. É. E é isso que eu quero falar. é isso que eu precisava que você é, trouxesse toda a sua eloquência com a sua aula de física... Para explicar, porque eu vejo isso, eu vejo um track eu falo, e, e sempre, aí quando vem na minha moto que eu calibrava, eu falo, põe a tampa. Não, mas eu falo, põe a tampa, eu sempre falo, põe tampa, não tem é, Eu vou falar, tem gente que fala assim, ah, né, tem o, o bico reto, então você está correndo, fazendo track day, não pode, porque o bico reto com a força centrífuga aciona aquela válvulazinha interna e o pneu esvazia, pode acontecer em altíssima velocidade. Ah, põe o L que isso não funciona. Então, claro, né, você tirou a válvula né, dessa posição, aquela interna eu estou falando, né, do bico, e colocou nessa posição. Só que a força centrífuga continua agindo nela. Não mais aqui, mas aqui. E com esse movimento, né, ela pode deixar escapar um pouquinho. Então, a tampa, se você olhar, se você tirar a tampinha, Lá do seu bico E olhar dentro, você vai ver que ela tem um anel de vedação lá dentro Tá? E se você é, Comprar bicos 90 graus racing A tampa é de metal Que é para Aguentar mais aperto que a de plástico Se você ela... faz força Ela quebra ou espana a O rosca. fiozinho da rosca do plástico As tampas racing a, As válvulas racing vêm com a tampinha de metal, que é para aguentar mesmo. Então, escapou né, um arzinho pela válvula, a tampa não deixa sair. Ou esquecemos a válvula de né, dar aquele... sem o torquezinho, não demos aquele torque correto. E aí, com você andando, ela veio desrosqueando, ela encosta na tampa e para. a gente se tá seguro. E aí ela começa a vazar um pouquinho porque ela desrosqueou. Mas a tampa fala, eu tô aqui não vou deixar o ar passar. Então ela segura a válvula para a válvula, não sair, e deixar o pneu esvaziado uma vez. E além de segurar a válvula para a válvula, não sair, ela segura o ar. Tá? Então jamais se usa a moto sem a tampinha é isso que eu queria obrigado tá então, sem é porque eu vejo tampinha. muito isso meu isso amigo. não estou falando só em corrida tá na vida porque se não fosse necessário carro, já não o vinha, moto, já vinha já não sem. vinha né para que por tampinha se não é necessário é, não, isso é ou até é mesmo perigo. carro você fica lá que os noia leva a tampa deixa parado só as tampa ah não velho é perigoso então não usa sempre a tampinha é isso tá então, bom ela tem uma função não tá lá Obrigado, tem gente que põe dadinho, põe bolinha né? O não, Daniel, dadinho é bom O dadinho acho que é melhor Mas é. toma cuidado, sempre esse dadinho, bolinha Tudo que for colocar Tem que ter o um anel de vedação tá? E não vai colocar um dadinho Que pesa 50 gramas né? Que é o balanceamento de roda Vai pro saco <risos> Não, beleza Pô, Padre, ele é isso Acho que a gente chegou num, num bacana aqui Porque no próximo a gente tem o porquê do Padre Maravilha. Essa você fala. Tá bom. Eu é, porque... já não falo mais nada. Não, não, beleza. Minha parte eu já fiz. Não, tranquilo. Ô, Padre <risos> de novo, ó, obrigado, tá? Sempre. Nosso horáriozinho noturno aqui. Você deixou de na festa de alguém hoje? Alguma coisa? Tá... Não, hoje tá, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá bom. Filhos, Target Race, contato tá aqui, o Instagram deles também, segue eles lá. Você quer deixar algum abraço pra alguém? Alguma coisa, Padre Não há necessidade. Nenhuma hoje? Nada? Não. Você tá assim? Tô tranquilo. Então tá bom. Hoje só. <risos> pra mim é coceira no nariz. Só um... E ainda bem que é no nariz, senão seria um coceiro. Não, filhos, <risos> é isso aí. Beijo. Deixa sua dúvida aqui embaixo. E é nozes e aguardo o próximo. Ai!